Então a bruxa, ela ri e ela fala como ok, gente. É, é assim mesmo. No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês três dicas simples. Simples mesmo, tanto que cabe num único vídeo de você fazer maquiagem. Não, Tudo bem com vocês? Eu sou o Tavi Sergi, E vocês estão aqui no Leite com Biscoito Há muito tempo atrás eu tinha alguns vídeos ensinando alguns truques simples de maquiagens de terror Maquiagem cenográfica, cortes, machucados, feridas, blá blá blá blá blá Então pensei, vou trazer de volta Espero que, sei lá, que vocês gostem mesmo Que vocês fiquem felizes com o que eu tô trazendo Se vocês acharem legal esse vídeo eu posso trazer ainda mais coisas diferentes e que, tipo, vocês podem fazer e arrasar em casa. Então, tudo depende de vocês aí do outro lado também do que vocês vão achar desses vídeos. Certo? Certo? Tudo beleza? Então tá bom. Tá maquiagens muito simples e que você não precisa ter nada de incrível, nada de especial, nada de... Outro planeta, outro país, caro pra cacete, caro pra chuchu. São coisas que você, tipo, pode, com certeza, mexer nas coisas da sua mãe, da sua irmã, tipo, que você vai encontrar de maquiagem que você vai conseguir usar pra fazer na sua cara. Certo? Então, confere o vídeo. A primeira coisa a fazer é colocar aquela massinha de machucado no rosto. E com os dedos sujos de água, irá acertando todas as bordas para que elas desapareçam e o relevo fique quase que invisível. Oh, wow. Com uma espátula ou com a parte de trás do seu pincel, você vai abrir a massinha no seu rosto, criando um corte profundo. Embora a massinha tenha cor de pele, eu prefiro passar um pouco de base da minha cor para poder igualar ainda mais. I Um pincel fofinho e uma sombra marrom, eu amplio a intenção do relevo do machucado. Eu deixo as bordas do corte mais avermelhadas para dar a impressão de que ele acabou de ser aberto e ficar com cara de inflamado. Eu passo um pouco de sombra preta no vão do corte pra aumentar ainda mais a profundidade e deixar ele com cara de que realmente tá fundo. Com o dedo eu dou batidinhas com sangue falso bem na bordinha do corte. E depois adiciono um pouco de sangue direto no ferimento para que ele escorra por todo o desenho do corte. E com o sangue falso um pouquinho mais líquido eu coloco na bordinha do ferimento para que possa escorrer e deixar ainda mais realista. uma sombra marrom. Eu amplio as minhas olheiras e eu deixo a lateral do meu rosto um pouco mais escura, quase como se fosse uma sujeira. Yes. uma sombra preta eu deixo os meus olhos mais profundos marcando minha pálpebra móvel e eu também espalho isso por entre as minhas olheiras e um pouco na minha têmpora. Com um pincel bem fininho e um pouquinho de tinta vermelha Ou blush dissolvido em água, tanto faz Eu começo a desenhar umas linhas fininhas que vão ser as nossas veias Agora, com o preto, eu vou puxando mais e mais veias, mesmo que passe por cima das vermelhas. Isso vai dar um ar ainda mais interessante. Agora, com uma tinta preta dissolvida em água, eu vou sujando a parte de baixo dos meus olhos e deixando... Próximo para escorrer, como se fosse uma lágrima de sangue ou de qualquer coisa estranha e líquida preta saindo dos olhos E para deixar ainda mais interessante, se você quiser, você pode usar lentes de contato, daquelas que deixam o olho maior e escuro Igual um Supernatural Com um pincel fofinho e um pouco de blush, eu vou deixando as laterais da minha boca, a proximidade do meu nariz, mais marcadas, mais escuras, quase que como se estivessem irritadas. Com uma sombra roxa bem clarinha eu vou marcando ainda mais próximo da minha boca e aumentando essa ideia de irritação. Eu vou sujando de sangue a lateral da minha boca usando uma esponjinha de textura, mas você pode utilizar um pedacinho de bombril se você não tiver essa esponjinha. Adiciono um pouco de sangue falso direto no cantinho da minha boca e espalho com o dedo para trazer um pouco mais de realidade, como se estivesse escorrendo pelo lábio, como se você tivesse passado a mão depois de tomar um soco. Para deixar o cantinho da boca ainda mais profundo e parecer que você realmente apanhou, eu adiciono um pouquinho de preto. Bem na lateral da minha boca e dou uma espalhadinha. E adiciono um pouquinho mais de sangue pra ele secar e ficar meio pisado, sabe? Como se o sangue estivesse secando mesmo. The, Essa é uma série nova que eu tô trazendo pra vocês. Na verdade, esse é um vídeo. Se vocês gostarem, eu trago mais e monto uma série sobre isso pra vocês, certo? Vai depender de vocês. Então deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber se vocês gostaram ou não gostaram e como foi. Ok? Ok? Obrigado. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, meus monstrinhos. Eu amo muito vocês. Até a próxima e falou!